Mas, pô, acabamos de falando da Kefra, MTV, o caralho. Sim, então, a gente tava lá naquele é. começo da carreira até onde o Danilo chegou, né? Isso. É, que aí eu fui escrever pro programa, né? Lá pro, pro Agora é Tarde, né? Eu fiquei escrevendo... Eu escrevi duas horas... Duas horas. <risos> escrevi Sim. dois anos pro Agora é Tarde. É, e a aí... gente tava lá na época que você tava ou não? Tava, tava, tava. tava, tava. tava. Uhum. É, foi quando vocês chegaram. Eu fiz o roteiro da chegada do pânico na Band. Ah, é. Eu tava lá, eu trabalhei nesse roteiro de quando vocês fizeram a entrevista no Danilo, que foi, foi todo mundo, foi. lembra? Eu tava, eu tava lá, que teve. Ó, oh, o Pânico veio pra Band. Aí vocês foram no Danilo, foi legal pra caramba. Que legal. E mano. aí depois de trabalhar lá no roteiro, o Zé Luiz, do 89. Zé Luiz. Ele, que ele, é, o Zé. Ele, ele me chamou pra apresentar um programa com ele lá na Rede TV. Que era o Morning Show. Que tá vivo até hoje na Jovem Pan. É, não, já existia. O Morning Show já existia na Jovem Pan e era o Zé Luiz que apresentava. Uhum. Aí ele foi para Rede TV para fazer um programa matinal que tinha o mesmo nome. Aí ele saiu da Jovem Pan e foi fazer o Morning Show na, na Rede TV. TV. E me chamou para ir. Aí eu fui e apresentei o programa com ele lá por uns dois, três, uns três, quatro meses. Aí que eu fui para a MTV, me chamaram para ir para a MTV aí. Te viram ali? É, eu tava fazendo esse programa e aí é Tava em fase de piloto ainda, uhum. aí a MTV me, mandou, me ligou, falou, Patrick, a gente queria te chamar para fazer um piloto de um programa e tal, que vai ser gravado esse programa, o piloto vai ser em Buenos Aires, a gente quer saber sua disponibilidade, porque a gente acha que você tem um perfil para apresentar o programa. Tá. Eu falei, putz, mas eu já tô com um contrato agora com a Rede TV. Aí ah, os caras falaram. Já tinha o contrato. Já tinha. Aí os caras falaram, putz, será que eles não liberam? Eu falei, bom, vamos ver, porque a TV acaba, às vezes liberam, né? Aí fui lá conversar. Aí é... antes de conversar com os caras, eu fui fazer o piloto. Aí fui fazer o piloto escondido, não avisei pra ninguém, falei que eu tava doente, não fui na gravação do piloto da Rede da TV. Rede pra TV. ir pra Buenos Aires. fui pra... Os malucos achando que eu tava doente em casa, eu tava em Buenos Aires gravando o um piloto da, da MTV. <risos> Aí eu fui. Mano, eu fiquei 12 horas em Buenos Aires. Eu cheguei de manhã, gravei e fui embora. E veio tipo embora. assim. Foi um absurdo. Tipo ir pra, pra, pra Guarulhos. Tipo aqui, isso, é. cara. É, duas horas e pouca de voo. É, mano, mais perto que ir pra, sei lá, Manaus. Fortaleza. É. Né? É. E aí eu gravei o piloto tal, e tal, eles gostaram e falaram, cara, vê lá se eles liberam. Aí os caras não liberaram. Os caras falaram, a gente não pode liberar, você tem que ficar só aqui e tal. Eu falei, gente, então eu vou ter que sair. Então eu vou sair. E os caras falaram, tem contrato. Você não pode quebrar o contrato. Eu falei, tá, se eu quebrar o contrato, quanto que eu tenho que, que, acontece, que pagar? O acontece, é. Aí os caras falaram, 50 pau. Aí eu falei, então é, eu tenho que te dar 50 mil pra eu sair daqui? ele falou, é. Eu falei, tá bom. Aí eu dei 50 pau pros caras pra ir pra MTV, mano. E aí eu dei parcelado em 10. Você deu do teu bolso? Dei parcelado, é, em 10 parcelado. Você é bem louco. Cara. Bem louco não, pô. Eu queria fazer Porra, outra coisa. Que eu peguei mais o, feliz. Que, o, o que a é MTV ia tá é me cara... pagar a mais era exatamente o que eu tinha que pagar a mais pra, pra gente se ver. Aí eu falei, bom, aqui eu ganho tanto, aqui eu vou ganhar tanto, mais cinco, então vou pegar essa grana vou pagar de volta. Acho que eu fui o único cara que dei grana naquele programa, sabe, pra Rede TV. <risos> <risos> <risos> e aí eu fiquei lá, e aí Não. eu fui pra MTV. Caralho. Aí, mano, velho. mas foi, foi tipo assim, foi, acho que foi a primeira loucura que eu quis bancar assim pô, da mas minha não vida. não negociou mesmo a tentamo, saída? Tentamos, tentamos, tentamos, não deu, não deu, não deu. Os caras ficaram mordidos, falaram: "A gente não quer que você saia, a gente não quer que você saia". Caralho. Aí velho. no final eu consegui sair, fiquei bem de boa com o elenco, com parte da produção, saí de claro, uma você boa. você tava tá sal pagando, Su... é, pô. É, sou amigo do Zé até hoje, né? O Zé Luiz é meu amigão até hoje. Mas é, fui para a MTV nessa aposta aí, velho. Nessa aposta de tipo, mano, vamos lá para fazer mas o programa. Mas quanto tempo você ficou lá na, na quadro, MTV? Quadro. É, eu fiquei um ano na MTV. É, eu começou com o Fiuk, né? O Fiuk que inclusive não tava no piloto, né? O Fiuk que não estava no piloto. Que o contrato para fazer o Big Brother. Isso, é? foi não, isso foi mesmo. Muito depois. Não fazer <risos> a novela. É. Mas é, <risos> quando eu fiz esse piloto lá em Buenos Aires, não tava cotado é, o Fiuk. Era eu só. Foi aprovado o programa comigo só. Aí eu fui lá, fiz toda essa treta, assumi a multa, quebrei o contrato, assinei o contrato. Na hora que eu assinei o contrato novo, os caras falaram: Ah, esquecemos de te falar uma coisa. Tem o um Fiuk também, tá? Depois Nossa. de eu ter feito tudo. Ah, mas tudo bem. Aí eu falei: Porra, mas o que eu posso fazer? Vocês é. estão me pedindo opinião? eles Não, só estão te falando. Estão te avisando. Você vai apresentar o programa junto com o Fiuk. Aí eu apresentei o programa junto com o Fiuk lá por quatro meses. E depois entrou a Kéfera. Fiquei mais oito meses. E aí veio quem? Veio você.